Gente, vocês vão acreditar. A barriga da riqueza tá crescendo rápido demais. Olha o tamanho da barriga desse neném. E outra coisa, gente, ela tá pesada. Né, meu filho? A barriga dela, gente, tá crescendo rápido demais. Olha o tamanho da barriga. Que isso, meu filho? Que baveza é essa, meu filho? Olha, a barriga. Que isso, meu filho? Olha o tamanho da barriga. Olha. Ai, ai! Gente, gente, o barbeiro é esse. <risos> é é. Gente, olha o tamanho. Deixa eu mostrar. Olha o tamanho da barriga da gente. Ai, ai, deixa eu mostrar sua barriga, meu filho Ai, ai, deixa eu mostrar sua mãe, Lara Vem cá, aqui Vem cá, mostra você assim. Pinta no cachorrinho que tá pesada, gente Ai, ai Ai, ai, Lara, ai, Lara Solta meu dedo ai Ai Ai Ai, ai. ai. ai. Ai, meu filho. Aí eu me dou barriga. Ai, ai, ai. A Lara ficou mordendo a gente. Que mordida forte, Lara. solta hum, Isso não é carne, não, meu filho. Ai. ai, ai. Ai, ai, Lara. Ai, Lara, minha mão, Lara. solta Ai, riqueza. Dá um jeito sua filha aqui, riqueza. Hum, uh, uh, hum, uh. hum. vai a brincadeira essa moça <risos> ai <risos> meu mãe de ai ai ai Vai, vai, Vai, ai um jeito um assim, mesmo. ai ai ai ai ai Dá ai ai mamãe. Dá um <risos> Que gostosa, gente, mamãe mais linda do mundo Essa mamãe é riqueza, gente. Aí vai, mais que mamãe Mamãe é baba. Mamãe riqueza é baba. Olha, agora deixa eu mostrar a barriguinha dela Mamãe riqueza é baba, gente não É, meu filho A gente é baba porque a gente não leva de safa pra casa, né, meu filho Essa baba é por que a A gente é pequeno, mas a gente não é bobo, não, viu A gente não leva de safa pra casa, não, né, meu filho é. Ai, Lara Meu Deus Ai, Lara Olha, gente, me Lara fica brincando Mordeu a gente Você acha que isso é carne, é? É, isso é carne, não Isso aqui é meu dedo, ó. Olha, gente, que tá tudo furado de dente Essa menina, olha Bagunceira hum. Deixa eu filmar a sua mãe, moça Deixa eu fazer o vídeo de sua mãe Pode de morder a gente. Olha. Fazer passo que não sei. Ai. O vídeo é de sua mãe, né? Se eu não é seu, não. Fala pra lá. Então, tá. Isso quer é aparecer, né? No vídeo. Ai, ai. Então tá, gente. Tchau, tchau.